Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui para falar sobre uma ferramenta que pode parar com contagem do covid-19. Eu não estou aqui para falar sobre sucar em gel, sobre cloroquina, que não está comprovada cientificamente. Eu estou aqui para dizer de uma ferramenta que todos nós temos, só que a maioria não utiliza. Eu tô aqui para falar sobre a empatia. Para quem não sabe, o que é empatia é se pôr no lugar do outro. Ter empatia é o que vai fazer a gente sair dessa muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Porque quem usa empatia previne muitas mortes. Se tu tem empatia, você não vai ir para shoppings, ir para praia, ir para baladas, ir para baladas. Porque você quer cuidar de, da outra pessoa que está contigo, que está no, no teu círculo social. Tem empatia também é ajudar quem está em grupo de riscos, ajudar pessoas que estão passando necessidade nessas horas, fazer doações a pessoas que estão passando frio que não tem agasalhos para se esquentar nessas horas que tá chegando o inverno e muita gente não tem roupas quentes. São essas atitudes de solidariedade que vão ajudar a gente a passar isso com mais humanidade possível. Mas muita gente está fazendo ao contrário, tá indo para shoppings, para pubs que abriram em Santa Catarina, então indo pra festas, a essa hora aqui não pode ir. Ou seja, você tá sendo um egoísta e egoísmo é nojento. Se você também defende que a gente tem que voltar para uma normalidade e não ficar em isolamento social, você tá sendo egoísta a ponto de só pensar em você. Mas, ah, eu tô pensando naquelas pessoas que não tem trabalho, não tem comida em casa, que vai faltar comida. Então, ajude essas pessoas, não mande elas trabalhar ou não façam elas ir trabalharem, porque a chance de pegar Covid-19 é enorme numa empresa que tem aglomeração e não é cientificamente comprovado que Pessoas que não estão em risco não vão morrer. sendo que no Brasil a Covid-19 mata mais novos do que idosos. Se você não ajuda esse tipo de pessoa e que ela trabalhe, você está sendo genocida. E a gente não precisa de pessoas genocidas. Primeiro, que a economia não vai voltar à normalidade se você voltar a trabalhar nessas condições. Que a gente tá nessa pandemia mundial. Vou dizer uma coisa pra vocês. Primeiro, você defende que a gente deve voltar à normalidade. A gente volta à normalidade. Tu começa a trabalhar numa empresa. A empresa volta inteira. Tu começa a trabalhar nela. Tu vai pegar convite de certeza. Ou tu vai espalhar Covid também pra outras pessoas que estão contigo. A empresa vai ter que afastar os empregados que estão com Covid. 19%. A empresa vai ter que desinfetar o lugar todinho, então ela vai parar, ela vai gastar com desinfetização do lugar. Se algum funcionário grave morrer de covid-19, ela, ela vai ter que pagar indenização para cada familiar de vítimas mortas pela covid. Os lucros da empresa não vão aumentar nessa pandemia, então ela vai cortar o salário das pessoas. Seu salário, ela vai ter que afastar empregado e ela também... Se não tiver lucro, ela vai ter que declarar falência. Então, você perde o emprego da mesma maneira. Então, a única forma de sair dessa crise e voltar à economia é o seguinte. ficar em casa até ter uma vacina. Para que quando tem uma vacina, isso volte à normalidade. Não tem vida normal agora. E só tendo empatia para reconhecer isso. E porque quando você tem empatia você fica em casa e você salva muitas vidas e você não fica com peso na consciência pro resto da vida porque matar uma pessoa deve ser tenso e tu tem que conviver com isso pelo resto da vida poxa matei duas pessoas, matei três pessoas, matei quatro pessoas ou seja, você se torna um assassino em massa tem tempo de decidir, você pode decidir em salvar vidas sendo empático e se pode um num lugar do outro e não indo para aglomeração, não indo para balada, não indo para shoppings, não indo para piqueniques. Ou você pode ir para esses lugares e se tornar um genocida. O que, que você vai escolher? Então é isso. Esse vídeo era só para alertar um pouquinho na empatia. Como a empatia pode salvar vidas. E espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo e até mais pessoal